aí guerreiros Guerreiro Soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês, acabei de chegar aqui no serviço, direto do Batcaverna, e já saiu conexão, né, vamos ver, vamos ver o que tem na bexiga aí, então não vou enrolar muito aqui, esperamos, né, atualizando a interface, para quem está acompanhando o canal, a sabe que a gente já havia falado, vamos ver os vídeos, os detalhes, a gente já falado sobre o possível Crossfire 3.0, possível atualização 3.0, né? Teve a 2.0 que mudou a roleta, algumas coisas no jogo e agora esse 3.0, né? Era a interface que, servidores novos, boneco novo, cheio de luzinha, cheio de FPS, é, RGB, da mais FPS, né? Crossfire BR nova era, era de quê? Era ou, ou vai ser? Já é porque já era ou? É, não sei. Vamos ver. Novo sistema de grupo. Que bexiga é essa, meu? Tá. Sistema de grupo, etc. Você vai criar grupos de amigos. Isso aí é tipo que não... Tipo que não zap zap, né? Aqui, ó, vários grupos lá, vai ficar falando. Etc e tal. Grupo de ranqueada. Grupo de PD. Tá. Isso aí é besteira, isso aí é bobagem, bobagem. Vamos que interessa, mané. Agora vocês sabem da onde tá vindo tanto lag, tanto desconect, tanta bexiga aí. Esses, esses últimos dias aí, né? Servidor teste, meu parceiro. Servidor teste. Pesando no jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô ficando com medo. Ó, a interface ficou legal. Novo lobby, novo lobby, né? Atualmente o lobby do Crossfire, rapaziada, é 1024 por 768 a resolução. Aparentemente, pelo que né, a gente viu nos outros, nos outros Crossfire, o lobby vai ficar em Full HD, né? Aqui não tá mostrando? Mostrou. Procura destruir. Novo visual. É. Eu Oi, eu, eu, eu, eu não sei se é impressão minha, mas parece que tá a 30 FPS. A gravação tá a 30 FPS. Não sei, né? Aparentemente a gente vê que não tá fluída essa gravação aqui, né? A gravação do Conexão. Mas tá bom. Eu tô eu comecei só a preocupar. Despertar. Tá. Sistema de upgrade ficou no cantinho. Expandir. Isso aqui vai voltar? Será? Será que vai voltar o, o sistema de upgrade ali? De criação de. de, de do, do. O sistema ali do leilão? Porque aquele, aquele lá de juntar as peças lá é do leilão. Aquele sistema. Era do leilão, né? Não, bigode todo. Todo arrepiado. Era do leilão. Jogo. Pô, tinha que mostrar mercado negro. Tinha que mostrar as outras opções ali, pô. Sai, acabou. Acabou. É isso aí, acabou. Só isso. Oi. Não, cara não é que não só isso? Ué. Ué. Bom! <risos> é! Por enquanto só soltaram tipo uma prévia aí, né, bem, bem, bem, bem resumida, resumida, resumida aí. Mostrou algumas coisinhas ali, mostrou, mostrou tudo, mas não mostrou nada, né, porque a gente queria ver outras coisas, né, queria ver se a essa resolução, essas coisas. Mas eu creio que, que um vídeo mais detalhado deva sair amanhã ou depois, não sei, ou não deu tempo, por causa que essa mega atualização deve ter consumido muito tempo do, do, do pessoal envolvido na atualização. Cara, sinceramente mesmo, eu torço muito para que dê certo, né? Porque se essa atualização der certo, isso vai ajudar demais, né, o futuro do Crossfire. Pode ajudar, tudo vai depender dessa atualização. Ou pode afundar de vez, ou pode, né, trazer os jogadores antigos novamente, o pessoal que tá voltando agora e até novos jogadores, por que não? É, então eu torço muito, cara. Eu, como jogador de Crossfire, como criador de conteúdo, estamos aí na guerra, na batalha. Eu torço muito, cara. Torço muito de verdade pra que dê certo, pra que essa atualização venha certo. Pelo amor de Deus, que não venha com erro, com bug, que essas coisas. Que toda vez que mexe um, um, uma atualização desse nível, vai mexer em um monte de coisa aí do, do, do jogo. É, é muito propício cara, a ter erros né? Ficar um dia, dois dias aí sem, sem a gente poder jogar A atualização pelo que eu vi lá no, no, no fórum lá, vai ser de 6 horas Então não é, não é uma coisa simples É uma atualização que vai mexer com algumas coisas aí do jogo né? Partes importantes do game Então espero de verdade, rapaziada, de verdade que dê certo Que essa atualização ajude o jogo a, a se levantar, a se reguer novamente tá? E é isso né? Não mostrou muita coisa, só resumido ali, só uma coisinha ali, uma coisinha outra, né? Só deu só um, um para ficar aquela espectatobisk, né? Vamos ver. Tomara que dê certo. Tá bom? É isso. E você, o que que você achou? que que você qual a sua expectativa para essa atualização que vai correr no dia 12, dia 12 que ocorreu, vai ocorrer no dia 12, né? De maio de 2021. E aí, o que que você acha? Deixa aqui nos comentários. dado conexão é, atualização Crossfire 3.0 Vai ser assim? Vai ser assado? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. E lembre-se: porque ser gamer e sobreviver ao Crossfire 3.0 é uma guerra. Fui. Tamo junto. Não esquece. Dê um like, compartilha pro seu amigo. Aquele que não recebeu notificação. Aquele outro. Aquele... Tamo junto. Valeu. Fui. Boneco.